Muito bem gente, muito bom dia a todos, a você que está aí vendo essas imagens. Nós viemos dar um passeio de bike aqui dentro de Paraíso hoje e aproveitar e pegar umas imagens aqui de um, um centro de recreação que tem aqui, que eu achei muito interessante. Vou fazer umas pequenas filmagens aqui dentro aqui para mostrar para você que acompanha nosso canal. Vamos tentar se aproximar aqui do local. Você pode já ver de começo aqui. É uma área bem grande, um lugar bem arborizado. Eu tenho certeza que antes da pandemia, né, deve, devia ser bem frequentado aí o pessoal. Olha só isso aqui. Estamos aqui numa, numa avenida. Eu, é a primeira vez que eu tô passando por aqui. Simplesmente a gente veio a passeio. Andar um pouco de bike pela manhã que está um pouquinho gelada em paraíso. E achei esse lugar aqui, resolvi registrar as imagens para vocês. Olha aqui, ó. Me parece que é um pequeno banheiro público aqui. Um local bem grande, inclusive. Que eu vou tentar pegar algumas imagens do local aqui para poder registrar aí para vocês aí que acompanham nosso trabalho aí pelo Brasil. Uma quadra de esporte, alguma coisa assim. Vamos lá, já já voltamos com você. Muito bem pessoal, agora nós estamos aqui dentro do, do recinto aqui, né? Antes estávamos lá fora, não dava pra ver bem, mas tem uma belíssima academia, uma academia pública aqui do pessoal fazer é, exercício, exercício físico, né? Todas as manhãs, inclusive tem, tem até um, um pessoal aqui fazendo nesse horário, olha só. É, em todas as partes da cidade tem... Tem um belíssimo zelo, né? A Prefeitura Municipal cuida muito bem desse local, pelo jeito. E eu tava conversando com o um rapaz ali. Inclusive, não há violência aqui nesse local ainda, né? Muito diferente aí da cidade grande. O amigo ali, inclusive, fez... tava falando comigo que ele cuida do pai dele, que tem um probleminha de saúde. É muita... Muitas das vezes... É o que mais acontece no nosso país, né? A pessoa não dá valor ao pai e à mãe. O amigo tá de parabéns aí. é tá de parabéns e eu tenho certeza que vai ter vida longa por isso, né? Olha lá. É, pelo que eu tive se informando, ele tinha ter um probleminha de de osainer, né? É osainer, ô amigo. Olha só. É, eu estou fazendo aí uma um trabalho de filmagem para colocar no YouTube. Eu creio que o amigo não vai não, pode. chateado com isso, né? Estou falando sobre aí o, o assunto aí, né, de você cuidar do seu pai, que eu achei muito bonito, né? Muito interessante. E eu creio, e eu creio que os nossos amigos lá na, na internet vai gostar de, de ver uma uma atitude linda dessa, né? da pai e mãe é sagrado, né? Como é que é o nome do amigo? José Alípio. E o e o seu pai? Tá, tá certo, ele tá com quantos anos? O pai tá com 73 Rapaz, eu achei magnífico, viu? Eu é. tenho 50 anos, mas eu, é, Já viajei muito por esse país aí Mas hoje em dia tá, tá Muito desordenado a criação dos filhos, né? É verdade Cuidando dos seus pais, né? Obrigado, viu? Você tá de parabéns, Bom né? Bom dia a todos aí Deus abençoe, viu? Amém. Muito bem, gente, olha aqui, ó Aqui, a beira da avenida, né? Nós entramos aqui, banheiro público aqui do lado. Eu não sei se é bem zelado, mas provavelmente deve ser muito diferente das cidades grandes, né? Vamos dar uma olhadinha depois. Olha só que belíssima árvore. Tem muita sombra aqui. Local todo verde. Segundo... Me informaram, de que todas as manhãs aqui tem muita gente fazendo exercício, cuidando aí da sua saúde. É muito importante hoje em dia, né? Apesar da, da pandemia, você não descuidar da, da, dos exercícios físicos, né? Da sua saúde, porque senão complica mais mais ainda, né? É, já tem a Covid aí assolando o povo, pessoal descuidar complica mais ainda a saúde Física e mental da pessoa Uma escadaria da onde a gente desceu ali Vamos pegar imagens aqui do, do outro lado aqui também Aqui está um pouquinho de sol é Uma área bem grande Muito grande local Vamos caminhar mais um pouquinho aqui dentro é uma praticamente uma área de lazer né um local de exercício físico você pode notar você que está aí acompanhando essas imagens do canal equipamentos estão todos muito bem zelados e parece que a prefeitura cuida muito é, da parte preventiva, né? Como se diz, a pessoa prevenir doenças hoje em dia, a pessoa tem de fazer exercício físico. Não pode ficar se acomodando em casa. E aqui a prefeitura que mais investe é em prevenção. É... Muitas academias ao ar livre, muito incentivo para o pessoal cuidar da saúde, fazer exercício físico para prevenir, né? Doenças, né? que quanto mais eles investem em prevenção, menos eles gastam no poder poder público gasta com remédios e atendimentos de pessoas doentes. Né? E aqui é o que mais tem incentivo. Olha só olha o tamanho dessa área de esportes, tudo ao ar livre, tudo bem feitinho, bem cuidado, do povo né? Mais uma vez aí. Parabéns à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso Por cuidar da população desta maneira Aqui é uma quadra de esportes Que agora com a pandemia provavelmente não estão se reunindo Mas quando acabar isso aí de novo vai, vai voltar A festança novamente né? Vai voltar os esportes novamente Igual tudo como era antes Aqui uma área de Banheiro municipal para o pessoal que fica aqui. Aqui outras em outra parte aqui alguns aparelhos de exercício. Aqui são aparelhos de metais, né, feito de metal. Aqui já é o modo mais mais simples, usar a própria madeira para fazer. fazer os aparatos de exercício. Algumas cidades usam muito isso. A minha antiga cidade Cravinhos tinha muito isso. Eles usam madeira que fica, acho que fica mais em conta. E aqui, né? Para quem as pessoas mais de idade que gosta de jogar um xadrez, olha aqui. Mesinha, lugarzinho tranquilo. O Erivelto. Que provavelmente está assistindo o nosso vídeo aí. Vai gostar, né, Erivelto Você que gosta da natureza, né? Um abraço para o Erivelto Para o Felisberto nosso amigo. Que sempre acompanha o nosso canal. Muito grande o local. Muito bonito. Fica bem distante aí da nossa casa. E resolvemos aí fazer um passeio de bike hoje. E acabei conhecendo esse local aqui, ó. Um local de lazer de uma região de paraíso. Eu mesmo não conhecia ainda. Algumas mesinhas. Para quando a pessoa se puder se reunir. Evidentemente. Se reúne aqui e passa umas horas boas. Olha que lugar bonito. E aí amigo, bom dia Olha aí gente, olha aqui ó, Mais equipamentos de, de exercício físico E pelo jeito aqui Muitas pessoas frequentam esse lugar aqui de manhã cedo Porque o tanto de equipamento que tem Se hoje em dia se juntar todo mundo aqui usando esse equipamento de uma vez só Dá uma aglomeração tremenda né mas eu tenho certeza aí que o pessoal tem respeitado né? o pessoal de Minas Gerais aqui geralmente tem mais respeito quando eu vim de São Paulo pra cá eu até estranhei né porque o pessoal é um pessoal que respeitam mais as regras né não são tão rebeldes igual da onde a gente veio né olha só o tanto de equipamento que tem aqui ao ar livre isso aqui de manhã cedo é uma benção de Deus né pro pessoal que realmente gosta de cuidar da saúde essas camas aqui inclusive para fazer exercício é uma beleza já fiz muito isso tá aí né ficamos por aqui né vamos para outra parte para pegar mais imagens lá vamos lá muito bem pessoal aqui nós estamos é, vendo em outra dimensão a área esse negócio aqui é grande demais. Olha só, tem um, uma pequena pista aqui que eu não sei, eu não sei para que serve, mas é, deve ser para algum tipo de jogo, né? Deve ser para algum tipo de jogo aqui que eu mesmo não conheço. Como eu sou do interior de São Paulo, né? E o pessoal de Minas tem alguns costumes aqui que é diferente do nosso, mas deve ser muito. Para outro tipo de jogo ali. Mais uma quadra ali. De areia que... Enfim, é, são vários esportes né? que nem, nem sempre a gente conhece tudo. É um local de lazer muito bem legal mesmo. Que eu tenho certeza aí que fora da pandemia o pessoal deve aproveitar bastante aqui. As horas vagas, né? Aqui em São Sebastião do Paraíso. Nós vamos procurar... Pegar outras imagens aqui No outro canto Que ainda não, não terminou não E passar para vocês aí Que estão aí ligados no canal tá? Aquele abraço Muito bem, voltamos agora é, Nós paramos um pouquinho aqui Para atender o telefone Que é só a gente tá filmando alguma coisa O telefone começa Olha gente, olha a estrutura disso Elivelto, você que está aí assistindo aí Você teria coragem Elivelto? Olha só pegar um skate aí e fazer aquelas peripérsias que a molecada faz hoje em dia. É Felizberto, hein? Olha só. Isso aqui, sem pandemia, eu creio que isso é uma, é uma festa para meninada, olha. Tudo ao céu aberto aí. Tudo cuidado pela Prefeitura Municipal de Paraíso. Eu tô aqui em plena... em pleno meio-dia, né? Estamos em um pouquinho mais de meio dia filmando e segundo informações que eu tenho não há problemas né não há problemas de, de, de filmar nesse local aqui não é muito perigoso ainda né como diz o outro né é uma cidade tranquila né é uma cidade que tem um pouquinho mais de 50 mil habitantes e ainda não oferece perigo ainda igual é a região que nós morávamos, né? É por isso que realmente vim morar aqui, né? Para ter um pouco mais de sossego. Lá em cima os carros. Uma área muito grande, você pode visualizar aí. Que até some, né? Lá pra cima. Se divide aqui nesta pista de skate. Pra molecada brincar. Lá tem quadra de esporte. Tem banheiro tem de tudo aqui só numa área reservada só para isso você pode ver aqui a segurança tremenda segundo me informaram aqui passa a polícia quase direto aqui também enfim né não deixa vandalismo tomar conta totalmente limpo o local ali em cima você pode avistar ali um dos bairros da cidade de Paraíso Entendeu sol tá muito gostoso aqui hoje apesar de não estar muito calor hoje de manhã estava fazendo 15 graus e é por isso que a gente veio fazer um passeio de bike e acabei achando esse local achei interessante em filmar e trazer esse trabalho para vocês aí ó. vamos dar uma geral aqui dentro Pra você ver as imagens aí Desse local aí de brincar De skate Aqui em Paraíso, sul de Minas Gerais Ou seja, nem, nem tudo, né? É feito de trabalho, né? Tem suas horas de lazer também, né? É, tem prefeitura aí que não cuida Não faz uma Um local de atividade física o pessoal, né? Depois o pessoal fica doente com o passar do tempo Aí gasta, né? Gasta com medicamento, com atendimento médico. Aqui o pessoal investe muito nisso, né? É um, um sistema preventivo, praticamente. Porque se você fizer atividade física, Deus de novo, você não vai ter tão cedo problemas de saúde. E isso é... Todo mundo fala e, e segundo a medicina também, nos garante isso. É claro, né? O homem tem de ter, primeiramente, Deus na vida, né? Mas também tem de se ajudar, né? Porque Deus faz a parte dele E você tem que fazer a sua parte também que o corpo vai envelhecendo vai precisando De uma assistência, né? Ficamos por aqui E provavelmente é, voltamos a filmar já já Em outra parte Muito bem, pessoal Nós entramos agora numa, numa área Me parece que é um lo local, né? Uma molecada brincar de skate, né? Totalmente diferente Olha só como é que é isso. Muito grande. ainda faz parte da mesma área que nós estávamos. É, é algo muito grande mesmo, muito interessante. Olha só isso. Tudo bem montadinho. A, a juventude aí que gosta aí de brincar com skate. É um esporte meio malucado, né? Que só só é mesmo para criançada, né? Pessoa já que tem uma certa idade já não aguenta mais fazer isso, evidentemente. Mas tudo bem montado aí pela prefeitura. Tudo bem limpinho, zelado. Maravilhoso local. Era um pedaço ainda que eu não conhecia de paraíso. Olha só a estrutura disso. Eu creio que o pessoal aí que tá vendo aí pelo país afora vai gostar dessas imagens ali alguns bancos ali que a pessoa pode ficar assistindo